Tenho orgulho de ser agricultor, saber que está produzindo alimento para o mundo. Sou Ernim Parizente, sou agricultor do município de Diamantino, trabalhando há 32 anos na região centro-oeste do Mato Grosso. Cultivamos 17.300 hectares de soja. Então nós não podemos errar, não, tem? não existe o um meia-boca para nós. Tem esse capim amargoso, né, que está incomodando muito nós. Então, com essa dissecação que a gente fez com o Spider, deu um lastro para nós segurar essa lavoura limpa. Além disso, nas áreas onde existe uma pressão maior de plantas daninhas, a gente consegue tirar a lavoura no limpo com uma aplicação de glifosato menos e o grande espectro de ervas que ele controla. Essa tecnologia RR ela veio para nos ajudar. Foi passando o tempo e foi se aplicando. Glifosato, glifosato, glifosato, glifosato. O que, que aconteceu? Resistência em certas ervas daninhas. E nesse cenário, né? A gente tem algumas plantas daninhas que ao longo dos anos vem dando muito trabalho para poder controlar. Corda de viola, capim amargoso e a buva. E a gente resolveu e decidiu trabalhar com alguns manejos diferenciados para poder resolver esses problemas. A lavoura no limpo... É, não tem igual por isso que a gente está procurando já fazer o controle na dessecação resultado excelente primeiro o produto é bem fácil de usar eficiência bastante grande nos dá um fôlego em determinadas situações onde foi aplicado o produto eu consigo um tempo um pouco maior de entrada para fazer o pós emergente com certeza produz mais, porque ela mantém a lavoura mais limpa desde o início. Você, na hora da coleta não vai jogar a soja fora, vai colher uma soja que não tem o um mato de competição, ela vai expressar o potencial dela. A gente consegue colher no mínimo três sacos a mais por hectare ao utilizar o Spider. Como a gente tem um armazém próprio, a classificação, quando chega no armazém, ela é totalmente diferente. A mostragem do soja limpo, ela te dá menos umidade, menos impureza. Lá na lavoura, a gente vê na máquina que joga menos soja fora. Aqueles produtores que, de repente, tem algum receio em relação a utilizar o spider para plantar o milho safrinha, podem ficar tranquilos que, sem problema, pode utilizar o spider e, em seguida, plantar o milho safrinha dentro dos prazos, que não tem problema. Como engenheiro agrônomo, com certeza tenho segurança em recomendar o spider pela somatória dos benefícios que o mesmo traz para o produtor e foi onde que deu a luz novamente né? e começamos a usar o, o produto, o spider. Então, com resultado, estamos com resultados, estamos triplicando a área. Se continuar a persistência aí que provavelmente vai continuar, dessas ervas daninhas terem uma resistência muito forte perante o glifosato, provavelmente vai ser aumentado mais e mais o uso do spider nas nossas áreas. <música>